Agora, neste vídeo, eu vou ensinar a fazer as alças da bolsa. Elas ficaram fixas aqui na parte superior, com costura, dessa forma. Então, para começar, vamos pegar o nosso fio. E, como sempre, vamos começar com o nozinho inicial... Passo aqui no dedo, seguro pra frente, laço aqui através. Então vamos trabalhar trinta e seis correntinhas: uma, duas. Três, quatro, um, seis. Terminadas as 36 correntinhas, vamos fazer mais duas correntinhas para poder virar. Um, dois. Feita as duas correntinhas, eu vou voltar aqui contar a terceira a partir da agulha. Um, dois, três, eu vou laçar a linha uma vez. Vou vir na terceira, contando a partir da agulha, eu vou fazer um ponto meio alto. Três alças na agulha, atravesso por todas, tá pronto o primeiro ponto. Eu vou marcar este primeiro ponto e vamos continuar. Vamos trabalhar por toda a correntinha com ponto meio alto. Contando o primeiro pontinho aqui que eu coloquei o marcador, eu trabalhei 35 pontos meio alto. Cheguei aqui na primeira correntinha. E agora iremos trabalhar dentro dessa primeira correntinha, cinco pontos meio altos para que possamos dar a volta e retornar deste outro lado. Ponto, volto no mesmo lugar. Segundo ponto, novamente no mesmo lugar. Terceiro ponto, novamente. quarto ponto. Então, o último ponto meio alto na primeira correntinha. E podemos ver que o trabalho fez a voltinha, agora vamos retornar trabalhando no outro lado da correntinha. Essa pontinha que foi de onde fizemos nosso nozinho inicial, iremos colocar ela rente, a carreira das correntinhas, para que ela possa ser escondida e arrematada no meio do trabalho. Então, vamos voltar fazendo os pontos meio alto. Iremos trabalhar pegando essas alcinhas aqui, que são a outra metade da correntinha. Trabalhamos usando uma alcinha da correntinha, agora iremos trabalhar usando a outra. Lembrar de colocar a pontinha rente, vamos lá falinha, pego aqui a alcinha. E faço o ponto meio alto novamente. Novamente. Já trabalhando por cima dessa pontinha no um ponto, então podemos cortar ela. Que já foi o suficiente para ela ficar escondida. Vamos trabalhar com ponto meio alto até o final. Cheguei aqui no final, onde fizemos o nosso primeiro ponto meio alto dessa carreira. Esse primeiro ponto meio alto vai contar como um dos cinco pontos para fazer essa volta. Então, no mesmo local onde eu fiz o nosso primeiro meio ponto alto, eu irei acrescentar mais quatro para completar os cinco da volta que tem que ter nas extremidades. Um, dois, três, Contando o primeiro ponto da carreira cinco terminado, vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira de meio ponto alto. Eu insiro aqui nas duas alcinhas de cima, puxo a linha diretamente para o alça da agulha e Está finalizada esta parte. Irei finalizar agora, cortando a linha e deixando um fio bem comprido, que usaremos este fio, tanto para fixar essas extremidades diretamente na bolsa, como para fechar essa parte do trabalho. Iremos fechar ele ao meio, para que assim forme a alça da bolsa terá fechado deixando um, as extremidades abertas desta maneira nos dois lados para que assim forme a alça da bolsa então vamos cortar deixando um fio bem comprido aqui eu cortei o meu fio deixei uma ponta bem longa como vocês podem ver para poder fazer essa costura tem quase dois metros de fio aqui. Com certeza vai sobrar, mas é melhor sobrar do que faltar, que o acabamento vai ficar mais bonito. Eu vou puxar aqui a alcinha, essa aqui é a alcinha da agulha. Ficou, terminou desta forma. Quando eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou pegar e vou desfazer essa alcinha. É só abrir ela até a ponta sair. Para fazer a costura da alça na bolsa, como vocês podem ver nessa parte que já está pronta, tem essa parte que é fixa na bolsa, essa ponta arredondada, que no caso são essas extremidades da peça que acabamos de confeccionar. Elas iremos fechar a alça por todo o seu comprimento, com exceção dessas extremidades, e ela será que nos iremos costurar diretamente na lateral da bolsa? E quanto iremos deixar aqui na lateral para que seja fixa essa parte na lateral da bolsa? Eu tenho aqui os cinco pontos. Eu fiz nas extremidades os cinco pontos da virada: é um, dois, um, dois, três, quatro, cinco. Esses são os cinco pontos que fazemos para que o trabalho vire. Então, iremos contar mais dois de cada lado, ou seja, iremos utilizar nove pontos da voltinha das extremidades para que seja fixa na bolsa dos dois lados. A mesma coisa, temos aqui. Os cinco pontos da, da virada, um, dois, três, quatro, cinco, mais dois aqui, sete, mais dois aqui, nove. E como iremos fazer? Iremos fixar uma das extremidades desta peça na lateral da bolsa, que após fixa, utilizando esse mesmo fio, iremos fechar todo esse comprimento da alça e finalizar fixando a outra extremidade na bolsa. Então, vamos precisar de uma agulha para costurar e iremos fazer o seguinte, a linha, nós terminamos a carreira neste local e para iniciar a costura direto na bolsa, temos que começar a partir de um desses marcadores. Esses marcadores estão marcando onde iremos começar a fechar as alças essa a partir desse marcador temos que fechar essa parte, tem que ser toda fixa na bolsa. Então, para que dê certo, eu tenho que pegar este fio e trazer até perto de um dos marcadores. Então, eu irei colocar a linha na agulha. Coloquei a linha na agulha. E vamos passar aqui por baixo dos pontos apenas para levar essa, essa linha até o marcador e como o marcador já está marcando o início de onde já irá ficar fechada eu trouxe até esse pontinho que vem antes do marcador e agora em qual local iremos fixar essas alças? podemos ver aqui que eu coloquei deixando a mesma distância dos dois lados, para ficar bem certinho. E eu escolhi fazer paralelo a esse primeiro furinho dos lados aqui. Tenho os furinhos do canto, onde eu fiz dois pontos para virar, contando o primeiro pontinho, o primeiro furinho, a partir dos cantinhos, eu coloquei a alça alinhada a eles. Vocês podem ver aqui que onde começa ali o furinho é onde começa a alça. Então, iremos fazer desta forma na outra lateral da bolsa, na outra metade da bolsa, eu vou colocar nessa lateral daqui, podemos ver aqui. O primeiro furinho onde ele começa, eu irei colocar a bolsa. Então eu vou pegar aqui a peça da alça, desta forma, iremos fechar ela nessa direção. Como iremos fechar ela nessa direção, essa parte aqui onde vai ser feita a costura para fechar, vai ficar voltada para baixo, apontada para a bolsa. Então, colocamos dessa maneira, dessa, com essa direção, vamos posicionar ela centralizada nessa lateral e marcando a partir desse primeiro furinho. ajeitar aqui bem e vamos começar a costura, eu vou descer e voltar, uma costura bem simples, eu atravessei aqui, vai sair do lado de dentro, o ideal é colocar um, um, um marcador desses para segurar, para não correr o risco de sair do rumo, caso você tenha confiança que vai conseguir segurar, o que vai dar certo, vai em frente eu irei fazer assim sem a marcação que eu desço depois subo, fazendo pontos próximos a outros para que fique bem firme afinal a bolsa será carregada a partir dessa alça então ela vai ter que aguentar o peso então a costura tem que ser muito bem feita, muito firme Pronta a cultura que fixa a, ba a base da alça na bolsa, iremos começar a cultura que irá fechar o comprimento para dar o formato para a alça. Vou voltar aqui a agulha para cima. e vou buscar aqui esse primeiro esse primeiro ponto vou tocar aqui busquei o primeiro ponto eu vou vir eu vou vir descer aqui em algum lugar da alça, preferencialmente no meio, da lateral. Então, vou buscar a outra, o outro lado da alça. E vou voltar aqui no mesmo lugar, no meio da lateral desta bolsa. Isso só nesses, nesses primeiros. Então, vou subir novamente a linha. vou subir novamente a linha pelos primeiros pontos, e vou começar a fechar o comprimento da alça. Bem. Pode ver que aqui a base já foi fechada, fechando um pouco a base, iremos trabalhar da seguinte forma. Como podemos ver aqui o ponto forma essas duas alcinhas, tanto de um lado quanto de outro, eu vou vir com a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas, por baixo de um lado, vou na, na paralela do outro lado, passo por baixo também, vou puxar as linhas, fechei aqui deste lado, vou voltar e fazer a mesma coisa agora no sentido contrário. Vou pegar as duas deste lado, depois as duas do outro lado e vou puxar ali. Novamente, eu venho aqui no próximo ponto, passo por baixo das duas alcinhas de um lado, passo por baixo das duas alcinhas do outro e puxo ali e vou repetir isso até chegar nos próximos marcadores. Terminado de fechar, agora falta unir a extremidade à lateral da bolsa. Novamente, vamos posicionar no início do primeiro buraquinho. E como desta vez iremos começar a, co a costurar a partir da parte interna dessa alça, eu irei colocar alguns alfinetes. para que não tenha risco de sair do rumo e ficar tudo coloquei aqui para segurar mais ou menos no lugar, nada muito certinho, está começando aqui junto com esse primeiro buraquinho, agora, a melhor forma de ver aqui, irei pegar essa linha, ela terminou saindo aqui de um dos lados do, dos últimos pontos que foram unidos e vou puxar ela para o meio da lateral, mais para dentro, e assim que eu vou começar o ninho, vou puxar ela aqui para o meio, para dentro, vou apertar firme, vou voltar no outro último ponto, que é no caso é este, e vou fazer a mesma coisa, vou puxar para o centro, para que fique da mesma forma que foi feita neste lado. Puxa lado também para o centro. E agora eu vou cozer normalmente, de braço para cima de cima para baixo. Vou pegando um ponto de cada vez. Sempre verifiquem se não está saindo do rumo, porque pode acabar acontecendo e seu trabalho ficar todo. E repare que estou fazendo pontos pequenos, como eu disse antes, porque a alça vai ter que aguentar o peso do que estiver sendo carregado dentro da bolsa. Terminada, a alça vai ficar desta forma, unida aqui na lateral. Iremos agora pegar essa ponta que sobrou. Iremos arrematar e esconder a linha. Irei fazer um nozinho pelo lado de dentro da bolsa. E puxar a ponta solta para dentro desta alça. Terminado de esconder a linha, vou cortar a pontinha bem, gente, na base aqui e pronto. Está pronta a alça da nossa bolsa.